Acho que eu vou pegar minha janta, velho. Na moral. Eu quero trocar a madeira por bloco do Nether. Ó, esse aqui é ouro. Bora tirar esse ouro daqui também. E essa daqui, mano? Nossa, onde é que tem uma. Onde é que tem uma fornalha? Eu jogava, mas não era fanático. Ai, que fanático, cara. Para. Que fanático. Tá falando que eu sou fanático. Meu Deus, não é possível, cara. Isso aqui é um jogador comum, cara. O cara é fanático, ó. Eu vou te mostrar um jogador fanático. Bora, bora fazer um react aqui. Eu vou te mostrar um jogador fanático de Minecraft. Não quer ver, não? Ai. Então foda-se. Ah, ah, não. Mas agora eu quero ver. Bora. Eu, eu, vou, eu vou ver, cara. Eu tô afim agora. Eu tô afim de ver ele. Eu. eu Vi pelo menos 10 minutos aqui do... Do... melhor jogador de Minecraft do mundo, cara. Para, mano. Aqui, para, cara. Live é minha. Faça o que eu quiser aqui. Venom. Reage a... Vinicius. A Vini. Deixa eu ver. Venom se impressiona com Vinícius Creze. O Venom reage a casa automática enquanto almoça. Eu acho que eu vou pegar minha... Eu vou pegar minha janta ali. Eu vou jantar, cara. Vou aproveitar para eu jantar aqui. Deixa eu ver aqui qual que ele tem. Farm speed round farm. Ai, caralho. Deixa eu aumentar a qualidade disso aqui, né? Vou pegar minha janta. Deixa eu ver como é que tá no OBS. Meu Deus, tá tudo bugadaço. Ô, louco. Tá tudo bugadão, cara. E agora? Aí, voltou. Eu vou pegar minha janta. No final do episódio, eu e Davizão tentamos fazer o Engenhoca ali, velho. Vai jantar aqui do na companhia sempre, do, do Venomzão porta, e do Vinícius 13. Não, não, que... não, tá De bom, fecha, fecha, tá bom. velho. sombrada... Tá Vinicius do céu. A gente tentou achar a casa automática, mas encontramos a casa assombrada. muito suave. Meu Deus. <risos> <risos> <risos> é, o que acontece, galera? A gente fez um, Nossa, sem graça, que fica sem graça. um mal feito, velho. A gente usou um sensor e o sensor, ele detecta quando acontece algum barulho no Minecraft, né, da visão? Inclusive, Mentira. ele tá detectando o barulho da própria porta fechando e abre de novo, ó. Vocês ouviram? Mas que maluco, velho. Ele tá todo isolado aqui, com um de quase todas as direções, né? Mano, mas o pessoal tava até dando Fica dica calor. nos comentários da visão. É que a gente realmente não conhece esse bloco direito, velho. Mas basicamente ele tem níveis de som. Ele, do jeito que ele tá aqui, ó, o observador tá detectando qualquer nível que ele fizer, tá ligado? Então o esquema é o seguinte, a gente pode até tirar essa lanzinha aqui, ó. Olha Cara, só, meu amor não aqui, tá né, muito saudável, não. Fazendo barulho. Eu bem andando, eu tô almoçando? Mano, eu sei que tá saindo um barulhinho agora. É o ventilador que tive que ligar, galera. Tá um calor aqui do inferno. Caralho, não meu maluco tá, tá comendo não. na panela de pressão, é bife, viado. Alcatra, mano. Arroz e batata frita, mano. Não poderia, não poderia ter batata frita. Não tá muito saudável, não. Tô Mas comendo tu, arroz, e não. Aguentar, não vamos deixar faltar carboidrato hoje, não, mano. Vamos fazer a é brava. Vai, vai ter carboidrato que para caralhar cara, isso cara. hoje. E, e Pera aí, Venãozão. Pera aí, Venãozão. Basicamente, ficar, qualquer, qualquer movimento que a gente fizer aqui, ó. Vamos ver o shift vai... Ó, numa colher só: ó, arroz, feijão, abóbora e proteína de soja. Hum, pô, Lula, manda bolsa picanha pra nós aí, Lula. carai velho, qual é, mano? Vai pegar? Não, no shift não, né? Pulo no shift também não pega. Mas qualquer movimento, ó, andando aqui, ah, dropando item, será? É, Nossa, tá. até dropando o item Mentira, calma aí, Devisão Sério? Como é possível, mano? O cara realmente pega qualquer coisa, velho Então, galera, se a gente, por exemplo, colocar um comparador aqui, ó A gente vai conseguir saber o nível do barulho, velho Os decibéis, né, Davi? É mesmo? Eu não sabia desse, desse detalhe, não Criar um servidor de RL Craft? Tu não ia jogar, tu ia jogar Hum A gente tá... O Paulão tá testando aí servidores com, com mods Pra gente abrir pra galera o servidor de Minecraft com mod. Atualmente é um vanilla survival, tá ligado? Que joga todo mundo. Todo mundo que tem Minecraft. Minecraft Java e Minecraft Bedrock, né? Que é pra celular e consoles. Todo mundo que tá em Minecraft console e Minecraft Caraca. celular e consegue jogar com a galera do Minecraft de, de PC. Minecraft Java. E é o piratão, mesmo fez a boa. Dá pra jogar todo mundo junto e misturado. Pros subs aí. Mas se pegar o é um piradão eu posso entrar também porra. lá na naqueles que tá com soma som alto com o um chuque desse no bolso tá ligado aí é verdade. esse aqui detectou olha é cinco velho quando você joga um item é muita coisa mano porque ó, por exemplo se eu andar andar é só um mas se eu jogar o item mais longe não dá menos carga vai carne de porco não, pegou cedo do mesmo de que... jeito, velho. Aparentemente, é um, é um número certo, sabe? Entendi. Mas deixa eu fazer outros testes aqui, ó. Pulando. Pulando também é 5. Não, ele tá é gravando item. ainda. É então, bom. na real, quando o item bate no chão, né? É a mesma coisa do player. Os dois são 5. Deixa eu fazer um trem aqui, que é bem barulhento. O trem faz barulho, hein? O quê? Ué? Isso não considera som pra ele, velho. Nossa, da visão. Como assim? Não faz nenhum sentido isso, velho. Olha esse, velho. Quando coloca um bloco, é tudo, velho. Quando coloca um bloco, deixa eu quanto quebra um bloco. Cara, sinceramente, olha, eu não sou, um quase tudo, também. Eu sou um jogador de Minecraft. Eu não sei o eu tô almoçando, aí, Davi. Puxa, e olha a só, a galera, fizemos aqui um sisteminha pra descobrir... Eu sou um jogador de Minecraft que eu curto. O modo sobrevivência só, cara. Tipo, isso aí, eu não tenho eu interesse zero nisso aí, cara. Zero, zero, zero. Não, não fico nessas pilhas de fazer essas construções imensas. Com coisa moderna e coisa e tal. Não, só sobreviver. Tô tentando sobreviver. Ah, já chegamos no Nether até. Agora é conseguir achar uma fortaleza e se preparar pra matar o dragão do Endy. E GG. Mais os meninos da hora, hein? Sinistro. Os decibéis aqui dos barulhos do Minecraft, ó Andar só faz um de barulho, velho Bom demais Bem pouquinho Andar no shift faz zero <risos> Agora bora pular Ó, pulando faz cinco Arando a terra Faz seis Colocando o bloco Faz um monte, eu não sei contar desse tanto <risos> Só aprendi a ter o sete Quebrando o bloco Parece ser o mesmo tanto, não sei uh, Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui, ó Fogo Olha o barulho do fogo, galera. Caramba, quase a mesma coisa que colocar bloco. É, o barulho do arco. É. Muito maneiro isso aí que ele Depende fez, mano. Tem intensidade, né? Segurar bastante, ó. <risos> faz pouco. Mas tem hora que faz barulho pra caramba. Agora fez barulho pra caramba, vai entender. <risos> Deixa eu ver hum, se eu tenho mais velho. alguma coisa aqui, ó. Barulho. Pega então, esse chate. botãozinho. Almoça faz... aí comigo. Faz nada, velho. Não não faz nada, velho. Que loucura. Calma aí, Vinição. Também tenho coisa pra testar, velho. Eu tava é. vendo que mexer com a luneta faz muito barulho. Olha isso. Mentira. Não sabia oh, que nem que tinha que luneta no final. Velho. Que loucura. Ó, também tem isso aqui. Caralho, é, a luneta faz 15. Nossa, e... velho. Isso aí é. Calma aí. Você falou que era o último e que o você tinha atividade, The Ih, velho. Eu tenho vários contatos, conheço vários cornos por aí. E tem no verranche? Caralho, né? Vai cara, tá, cara. lá, Devisão. Faz mais teste aí, ó. Sabendo que agora. Até agora foi o shift que ganhou, hein? Sim, ó. Fogo de artifício. Fogo de Mas... artifício é muito estranho ele não fazer barulho. Calma aí, Devisão. Ué, agora fez? É no shift, velho. No shift não faz barulho. Caraca, qual que é a ideia Uma disso, assim, velho? É, pra não, não assustar os cachorros tem que soltar o fogo de artifício no shift. <risos> Sim, é. O dedo, cara. <risos> Vai, vai. Tem mais teste? Tenho sim, Vinição. Esse daqui é dos bons, ó. Até colocar trapdoor aqui. Relaxa, calma. Não tem nada a ver com isso. Olha só. Ô, ô, ô, Para com isso, velho. O que, que você vai fazer? O que, que você acha que eu vou fazer? Não, não, não, Davi. Você vai explodir o mapa. Ah, tá. Não? Ué. Acabei. Acabei. A, a comida. Acabou. Acabou é, a, é, a comida. É, acabou é, o react, pizza. né? Que Saudade do Eurobra? Caraca, <risos> <O chip> ganhou, galera? <risos> Mano, fiquei curioso para saber, velho. Será que a TNT é Pois é, cara, acabou a comida, acabou o react. F acabou, né? Valeu, Venozão. Valeu, Vinícius 13. Tamo junto aí, fui. E aí, Olda? Beleza? Fala 10 notícias boas aí pra nós, Oda. 10. Só 10.